Paraguai já, hoje vai ser o nosso passeio aqui pelo país, e por enquanto a gente só fez, tipo, olhar a parte de compra, de comércio é, praticamente não compramos nada a gente não veio pra isso, mas aqui atrás é um shopping, tem um cassino aqui a gente ainda não entrou não sei se pode filmar então, eu prefiro não criar problema internacional, né, mas não tá dando pra gente filmar muito, porque é perigoso, né, essa parte de compra aqui no Paraguai, mas depois a gente vai turistar, ainda são 10 da manhã, a tipo, gente acordou muito cedo, chegou aqui tipo, sei lá, oito e pouca Então ainda vamos surditar e tentar mostrar mais coisas pra vocês então, vamos lá É o Shopping China, ele não fica na rua principal, mas é bem simples de chegar, é só você virar uma rua e andar um pouquinho para trás é... Não é perigoso porque é bem perto E aqui atrás de mim está um museu 3D que parece ser bem legal Mas a gente não vai dessa vez porque a gente já foi em um bem parecido lá no Brasil, então vamos priorizar outras coisas e uma dica é se vocês forem fazer compras em algum shopping por aqui, esse shopping até agora foi o mais barato que a gente encontrou. Tipo, tinha loja igual a outros shoppings e mesmo assim o preço na loja estava mais barato. Então vale a pena andar um pouquinho e chegar aqui. E também tem dois cassinos aqui, que parecem bem grandes. A gente vai lá olhar agora. Estamos no shopping paris é porque o shopping china é dentro do shopping paris no último andar e vão lá porque vale a pena mas não enlouqueçam que tem muita coisa barata mas tem muita coisa que é tipo sim dois reais de diferença é do brasil aí também não vale a pena né? usar espaço na mala para comprar mas, enfim é muito grande lá e agora vamos continuar o passeio para ver os pontos turísticos Estamos numa área que não é mais de compras, ela é mais indo para o turístico, quer dizer, aqui já tem um dos lagos turísticos, que é o Lago da República, mas a gente não vai ficar muito andando nele, porque está bem deserto hoje, e atrás dele, para quem quiser ir de táxi, de Uber, alguma coisa, também tem uma igreja bem legal, e aqui por perto tem museus, tem tipo, coisas da cidade, de administração, a gente viu algumas coisas, agora vamos voltar para as compras, para pegar o ônibus e voltar para o Brasil. Misturadas. Chegamos hoje no nosso quarto dia de passeio e decidimos fazer o passeio das Cataratas Argentinas Que fica do outro lado do Brasil Aqui todo mundo tá falando que era mais bonito e tal, e era mais tranquilo Mas gente, na verdade, pode ser até mais bonito, mas tranquilo não é não Tá muito cheio, é, tinha muita gente, a gente passou um tempão para conseguir chegar no lugar da Garganta do Diabo, que é a mais famosa daqui a queda d'água mais famosa. É um U assim, com água entrando de todos os lados e descendo. E você fica tipo aqui em cima, olhando tudo. Realmente é muito lindo, mas tá bem cheio. E hoje tá bem frio. E o parque é bem maior do que o do Brasil. Então a gente... são três trilhas, a gente ainda tá na... A gente segunda. terminou a primeira, vamos fazer a segunda agora. E ver se a gente aguenta fazer a terceira. Mas acho que vai rolar. Bom, então é isso. A gente não filmou antes porque tava muito cheio. Assim que você chega no parque, você tem que pegar um ticket pro trem. E aí, você vai na garganta do diabo e depois você escolhe se quer fazer as outras duas trilhas que são a pé. Bom, as trilhas deles têm partes que são parcialmente acessíveis tem acessibilidade em 70% em uma e eles dão também uma cadeira de rodas específica do parque, que ela é melhor para andar, porque tem uma roda mais potente. E é isso, agora vamos começar a nossa segunda trilha para ver outras escadas d'água. Vamos lá! Estamos agora no circuito superior Eu acho que ele vai ser o mais bonito Porque a gente já viu umas partes muito legais Viu um arco-íris gigante Bem maior do que a gente viu no lado do Brasil E aqui tem vários saltos, né? que são as caras dadas. A gente já viu uns dois Estamos indo ver os outros dois estão lá para frente Vamos lá! Gente, eu tô de cara Porque no primeiro dia que a gente foi nas cataratas no Brasil A gente foi se matando por um arco-íris Apareceu um pequenininho um, pouquinho, um minutinho só E hoje a gente já perdeu a conta De quantos arco-íris vimos E olha esse, é o arco inteiro Do lado da gente tá? Quase pra tocar No início Bom, estamos agora no Dut Free da Argentina, que fica bem na fronteira mesmo, na Aduana. E a gente pegou um táxi para voltar aqui do, das cataratas. Porque tá mais barato do que o ônibus se fechasse quatro pessoas E, gente, eu vou falar o que eu queria que tivessem falado pra mim ah, Se você tiver que escolher, escolha ir para as cataratas da Argentina Porque tudo que você vê no Brasil, você consegue ver na Argentina Mas nem tudo que você vê na Argentina, você consegue ver no Brasil A Argentina é bem maior E eu achei que vale muito mais a pena E agora, sim, pra quem tiver agonia de borboleta, que nem eu Vá preparado psicologicamente Porque elas... Chegam em você, elas param em você e tem muito Mas assim, vale a pena ir mesmo assim Elas só não tocaram em mim porque eu usei isa de escudo Mas elas tocam mesmo, tipo, não é ah, não aqui chamar Não, elas tem pra todo mundo, em cima de todo mundo Mas sim vale muito a pena E apesar de ser mais cara, né E agora a gente parou aqui no, na aduana E a gente comprou, quando a gente veio, a gente comprou um ticket de ida e volta Já dentro do ônibus de ida Aí a gente fica aqui até a hora que a gente quiser E quando a gente quiser voltar a gente pega esse ticket E leva lá depois da imigração E é isso, agora a gente vai entrar aí Ver o que é que tem E tirar umas fotos também que aqui é bem bonitinha I don't